Olá, Centelha Divina! Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal Golden Efiskan. Gente, para mim é um motivo de muita felicidade poder estar aqui com vocês hoje, onde nós vamos estar falando um pouco para vocês sobre a ativação dos portais energéticos. E claro, aqui a nossa querida Pamela Simeão, que vai vir trazer para gente um super depoimento dessa. Sete semanas de imersão com a cura quântica. Eu te peço também para preparar um copo com água e ter sempre aí do seu lado. Primeiramente, vamos falar o que são os portais. É a, o que acontece com a ativação desses portais energéticos, né? Porque muita gente pergunta para mim, Cleide, é um portal energético, o que, que é? Eu já já vou ler as mensagens de vocês aqui viu? Então vamos lá. O que é um portal energético? Gente, esses portais, eles estão tanto na natureza, né, espalhados pelo mundo, existem diversos portais energéticos e também no nosso corpo. Existem os portais energéticos que nós também chamamos de chakras, né? E nós sabemos que existem milhares de pequenos portais no nosso corpo E existem também os sete, que agora para mim são nove, já não é mais sete, são nove Por quê? Por causa do chakra terra e o chakra estrela da alma Vamos lá Esses portais, quando nós fazemos a ativação desses portais Há uma conexão esses portais, eles são como uma ponte entre o reino terrestre, você, e o reino espiritual. O reino do universo, o reino cósmico. Né? Essa ponte, ela precisa ser feita. Porque se você algumas pessoas nem precisam fazer porque ela já tem essa conexão dentro dela. Essa conexão já está formada dentro dela e... Não foi preciso de portal nenhum se abrir, mas há algumas pessoas que há nessa necessidade de estar fazendo essa conexão, né? Através de uma meditação, através de uma oração. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês, uma experiência que eu já passei. Eu já me senti atravessando portais, tá? É, foi eu estava numa autoban com meu esposo e a gente ele estava dirigindo Claro a 120 talvez e de repente eu senti ter o passado por um campo energético e foi para mim é como se fosse aquele aquele o que faz e você ultrapassa uma parede invisível então foi um portal que a gente passou entre tantos outros né a gente vive passando por portais quando a gente se projeta é, vamos supor outro exemplo que eu vou dar para vocês tá em vida paralelas vidas paralelas chamamos assim quando você vai de uma vida paralela para outra, você sente ali, nesse meio tempo, uma passagem acontece. Você não vê, mas quando você volta para cá, para o mundo, né, para a Terra, você tem no seu coração que você apagou por um, dois segundos e voltou. Mas quando você volta, você volta com um outro sentimento que você desconhece, você diz assim, mas engraçado, eu estava agora fazendo uma outra coisa, eu estava pensando em uma outra coisa, eu estava sentindo uma outra coisa. E você não consegue trazer aquilo que você estava vivendo ou sentindo para aqui, para o agora. Por que, que eu falo que isso é portal? Porque durante uma EQM que eu vivi, eu tive isso também. Só que eu me recordava de tudo, né? foi durante uma cirurgia, quando a cirurgia estava acabando, eu me via regressando por dentro desse portal, era um túnel, eu não estava sozinha, eu estava sendo guiada, a pessoa ia falando para mim porque eu não queria voltar de jeito nenhum, né? voltar daquele portal onde eu estava, e a pessoa ia falando comigo, Gleide, você precisa voltar você tem a sua família, você tem ainda algo a fazer aqui, não acabou, não é o fim. Tem uma família te esperando, tem os seus amigos te esperando, você tem uma vida ainda para concluir a sua missão, a sua tarefa. Mas eu não queria voltar, gente. Tá? É um sentimento tão maravilhoso, um sentimento tão lindo, que eu sabia que aquele sentimento que eu estava sentindo lá do outro lado, eu não sentiria mais aqui. A gente chega a sentir né uma beiradinha, uma faísca dele nos momentos de meditação, nos momentos de contato com a natureza, em momentos de carinho, né, de harmonia com o familiar, com o ente querido, com o seu esposo, seja que com, com quem for, até mesmo no seu trabalho, você tem esses momentos e aí você pode sentir uma fagulha daquele sentimento que você sente quando você tem acesso a esses outros portais. Tá bem? Então, através desses portais, quando eles são ativados na nossa vida, no nosso campo, você é convidada a participar de retiros durante o seu sono, né? Enquanto o seu corpo está dormindo ali, tranquilinho, o que que acontece? A sua alma, o seu espírito, ele é convidado a participar desses retiros, fazer trabalhos. Hoje, quando eu vou dormir, eu peço a proteção e que eu seja transportada para colaborar com a criação da nova terra. Então, você é levado sim para esses locais onde você vai estar trabalhando com resgates, né? Independente... Já passei por cada cena. Eu acho que eu posso contar aqui para vocês aqui somente alguns temas que vai talvez lembrar vocês de alguns acontecimentos e eu estive lá, por exemplo, no, na queda do Air France, me parece que foi em 2007, se eu não me engano, tá? Eu estive lá, dentro e fora. Por quê? Porque o portal estava acessível para mim estar lá naquele momento, né, então eu vi como tudo aconteceu. Outra coisa também, dentro de vulcões, vulcões em erupção, E eu acabei descobrindo semana passada que naquele momento eu estava ali, foi na Indonésia, eu estava naquele momento ali trabalhando junto para o resgate dos koalas que estavam desencarnando ali naquele momento, quando aquele vulcão entrou em erupção. Esse foi um, um dois dos exemplos que eu experienciei. E foi lindo, foi mágico, tá? Apesar, né, que pra gente uma catástrofe nunca é bonita, não, mas a gente precisa saber que nada acontece por um acaso e que ninguém está sozinho nessa, tá? Há uma equipe de resgate lá do outro lado, sim, né? Há, ah, com certeza. E aí, gente, você participa de retiros, resgates, você é levada a conhecer lugares que você desejava, ou então a se encontrar com outras pessoas, ou você começa a receber também instruções, tanto dos seus... Digamos, seus mentores, né? Que trabalham contigo, ou da sua família galáctica, até mesmo de Gaia, tá? Dos elementais de Gaia, porque esses portais eles proporcionam a gente toda essa conexão. É lindo, desde o chakra, estrela da alma até o terra serão trabalhados. E agora, como eu prometi para vocês, eu vou trazer para vocês aqui a nossa querida Pamela. Ela vai contar para vocês, o, vai trazer o depoimento dela, né gente? Como está sendo a experiência dela através desse, dessa ativação dos portais energéticos, tá bom? Deixa eu trazer ela para nossa querida Pamela. Como é que eu vou trazer a Pamela, gente? Deixa eu ver aqui, eu vou ter que abrir aqui assim, não tem problema. Trazemos a Pamela e já trouxemos a galerinha toda. Pamela, minha flor, seja bem-vinda, minha querida. Tu e as nossas três amadas aqui, ó Aline Cunha, Socorro, a Silvânia, que nós vamos falar com elas já já, aguenta um pouquinho. Pamela, seja bem-vinda. Olá, boa noite, boa tarde, tudo bem? Muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui e poder compartilhar um pouquinho da minha experiência com vocês. Que coisa linda, nós é que agradecemos, Pamela, porque é, né, nem todo mundo tem essa... Ai, eu vou lá dar um depoimento, vou contar como é que tá acontecendo e tal, mas é tudo no seu tempo. Nós entendemos, nós sabemos, aquelas pessoas também que podem trazer, aquelas que não podem trazer, tá tudo certo, né? É tudo como a gente sente no coração, nós agradecemos sim. Todas aquelas que estão deixando o depoimento também no nosso grupo. Está fazendo uma enorme diferença para todos nós. Eu quero até mandar um beijo para aquela moçada linda que está com a gente lá no grupo das sete semanas dessa imersão. Entretanto, Pamela, antes de você trazer o seu depoimento, deixa eu dar uma olhada aqui nas nossas mensagens mandar um beijo para o pessoal de casa, porque vai, eles estão aqui aguardando já há muito tempo, querido Geraldo, seja bem-vindo, meu querido, muita gratidão a você, amor e luz para você também, muita gratidão. A Dilce, boa noite, amada, o Etel, seja bem-vindo, o nosso querido Ricardo, um beijo para você da Alemanha, Ricardo, o Wellerson, seja bem-vindo aqui no nosso canal, meu querido, de Uberlândia, Minas Gerais. Gente, eu sou de Minas Gerais, contagem, a Silvânia também, né, nossa querida Silvânia aqui é de Uberlândia também, um grande beijo para Uberlândia, apesar de eu não conhecer, mas quem sabe um dia, quando eu estiver de passagem por Minas Gerais, vamos lá, Matar a saudade né, de todo mundo. Arminda, minha flor, seja muito bem-vinda, minha querida. O Etel, da Espanha, muito bom, gratidão, né, gratidão. A Yara Campos, Sete Lagoas, Minas Gerais. Olha, Minera, Minas Gerais tá aqui em peso, né? Querida Ângela, do Rio Grande do Sul, Porta, Porto Alegre, acerto, né? Falei correto, né, gente? Me corrigem, por favor. <risos> Adora, seja bem-vinda, oh, Dora. Dora, né? Acho que é Dora. Nossa querida Ana Paula, também de Portugal. Um beijo para Portugal. Em julho estarei lá, que maravilha. Mentoria da riqueza tá aqui. É isso, somos ricas, abençoadas e abundantes, não é, gente? Lucinei, seja muito bem-vindo, minha. Minha querida, acho que minha querida, né, gente? Lucinei é, é, é mulher, não é? Um beijo, querido ser de luz, né? Regiane, seja bem-vinda. Vamos ver se tem alguma pergunta para gente ler. Vamos lá, então. Vamos ouvir, entretanto, o comentário, né? O depoimento da nossa querida Pamela. Pamela, conta para gente, então, como que você chegou? lá nessas sete semanas de imersão. Conta para gente como foi esse chamado que você sentiu. Enquanto isso, eu vou preparando o um portal para gente abrir. Tá bom, vamos lá. É, vou voltar um pouquinho aí no tempo, porque eu já conheci as meninas, a Aline, a Socorrinha e a Silvânia, de um, um projeto que nós fazíamos antes, aí nós temos um grupo de estudos. E aí, a primeira, primeiramente, eu fui participar do Gratidar com a Socorrinha, que... Eram encontros maravilhosos, né? A gente se encontrava uma vez por semana e era assim maravilhoso, né? Foi uma imersão também, eu não lembro quanto tempo foi, mas a gente se encontrava uma vez por semana e aí no final a Socorrinho fazia o é, um meeting nosso pela, pelo Instagram e era maravilhoso, sabe? Era um momento de muita felicidade, de muita alegria. Às vezes eu acordava naquele dia, porque eu tô falando dos Estados Unidos, do Texas, então nós chamamos diferença né, de fuso horário para o Brasil. E às vezes eu acordava bem cedo, estava um pouco um para baixo, né, a movimentação do dia, da noite, e aí você começa a falar com a Socorrinho e o gratidão vai vindo, uma energia. Sabe quando a energia vem subindo da terra e vem ocupando o seu corpo? Quando você vê, você está dando risada, você tá, você troca o seu estado vibracional. E eu não consigo nem explicar como, porque é uma energia que vai subindo, vai subindo. quando você vê, acabou, todo o seu corpo está iluminado. E assim acontece o gratidar. E passei pelo gratidar e aí depois fui fazer a cura quântica com hipnose com Aline, né? uma sessão individual. E eu tive experiências maravilhosas é, nesse primeiro momento. É, eu consegui conseguia sair ali do meu corpo, senti o meu corpo físico e o meu corpo etéreo saindo, né? se, se desacoplando. É uma experiência sensacional nesse encontro, disse foram sete semanas também de encontro, é algumas catarses ao longo dessas sete semanas, mas muitas informações chegando. E quando eu assisti a live que as quatro estariam reunidas, Socorrinho, Silvânia, Aline e a Gleide, eu falei, não posso perder essa oportunidade. E aí primeiro eu pensei, elas foram explicaram, vocês explicaram como era o projeto, aquilo foi... Foi acontecendo, né? Aquela vontade, e aí a Gleide veio comentar sobre os portais, porque até então eu já tinha a experiência da socorrinho, né? Do gratidar. eu já tinha experiência da cura quântica, mas não tinha experiência do portal. Quando eu ouvi a explicação do portal, eu falei, eu preciso me conectar, eu quero fazer parte desse grupo, eu quero estar lá porque eu quero experienciar, porque eu sabia que o portal me traria algo diferente, seria uma experiência diferente. É, o que eu combinei comigo, eu mesma, com o meu eu superior, era que no ano de 2023, a minha caminhada por essa dimensão seria uma caminhada diferente, né? Eu já venho numa caminhada, que de uns três anos, ou um pouquinho mais, estudando sobre espiritualidade. E no final de 2023, eu falei... É, no final de 2022, já estou lá na frente, ó, No final de 2022, eu falei, o meu ano de 2023 vai ser diferente. É, eu vou atrás de tudo que eu preciso fazer para eu poder cumprir a minha missão de vida aqui na Terra, porque o que eu quero é iniciar a minha missão. Já que eu estou aqui, a gente vai ascender para a quinta dimensão, eu quero fazer, eu quero cumprir o que eu prometi lá em outro plano. E desde então eu estou vindo fazer isso, né? E aí em dezembro eu coloquei lá no papel tudo que eu queria deixar para 2022 e tudo que eu queria adquirir em 2023. E quando a gente está aberta, as coisas vêm ao nosso encontro, né? Quando a gente decide. Então, a gente não precisa fazer muito esforço. Você não precisa procurar, porque tudo vem. E aí veio, né? Essa live de vocês. E quando acabou a live, eu acho que as inscrições não estavam nem abertas ainda. Eu já mandei mensagem para a Aline e falei, olha, o problema da amizade, quando você tem intimidade, é essa. Eu quero participar do grupo agora. É, eu não sei se as inscrições estão abertas, <risos> mas eu estou aqui, o meu coração está me chamando, que eu tenho que estar. Tá, e eu... eu... Decidi que eu vou seguir agora sempre o meu coração O que meu coração falar é o que eu vou seguir Porque é assim que eu quero E aí assim eu fiz, a Lina foi e me mandou Eu já fiz a minha inscrição E fiquei lá aguardando começar né? Porque eu me inscrevi bem no comecinho Ainda tinha algumas semanas para poder começar Eu estava naquela ansiosa Vamos lá, vamos começar porque eu quero experimentar Então veio o primeiro dia Aí né, deitei lá na cama Ouvi o áudio com a cura quântica com hipnose e a mesma sensação, sabe? Do corpo, é, eu fecho os olhos e aí o corpo começa a, a, a formigar e eu vou sentindo que eu estou saindo, né? Que eu estou me desacoplando e aí vem a experiência. Eu não quero falar muito para poder também não, não dar muito detalhes, né? Para as pessoas é, terem essa experiência, né? E, né Mas pode a... falar, o... Flor... Tu fique à vontade, aquilo que você sentir de contar, conta, porque o pessoal de casa, eu acho também que eles gostam de saber como que é essa sensação, essa vibração, né? Do campo astral, do corpo astral, do corpo etérico vibrando por cima da gente, isso é maravilhoso. Então tá bom, então vamos lá. É... Você deita e você coloca o fone de ouvido. Porque é um som mineral, né? Cada lado do fone tem uma, uma vibração, e aí você vai ouvindo ao mesmo tempo. E aí, co como que eu começo, né? Eu começo a sentir o formigamento, primeiro as minhas mãos e os meus pés eles ficam gelados e meio molhados, e aí eu, eu começo a sentir uma, um, um formigamento, começando da cabeça, e ele vai descendo, vai descendo, e aí eu fico toda energizada, né? É, parece que o meu corpo está dormente. E aí eu vou sentindo o desacoplamento do meu corpo físico para o meu corpo etérico Eu sei que tem esse, esse deslocamento porque eu sinto o meu corpo pesado E o meu outro corpo que está acima, ele é mais leve E eu sinto esse vão entre um corpo e outro, eu sei que tem um espaço Sim. ali e, e, e ali eu fico, e eu vou sentindo as sensações, né? É, conforme vai passando as orientações no áudio, eu vou sentindo as sensações, né? Ouvindo o barulhinho do da, da, da cachoeira da água caindo. Às vezes eu sinto que a cachoeira está aqui atrás de mim, sabe? Eu vou sentindo água, água descendo pela minha cabeça e, e caindo pelo meu pescoço e descendo. É assim que eu sinto o som da água, o barulhinho da água que é delicioso, sabe? Às vezes eu, eu chego a fazer com o pescoço assim para cima assim, para poder sentir. gelado. É como se estivesse lavando o nosso corpo, não é verdade? Exatamente, é como se eu estivesse exatamente debaixo de uma cachoeira, sabe? A cachoeira está aqui caindo, a água está caindo, eu estou sentindo aquela água cair, que descer pelo meu pescoço e vai descendo. E depois vem a parte da energia, né? da bioenergia. Essa parte é sensacional. Porque aí começa, né? A energia está no pé e a energia vai subindo e conforme o áudio vai te dando orientações de onde está a energia, eu vou sentindo a energia subindo, a energia vai subindo dos pés e aí ela está no meu joelho e ela vai passando pelas minhas coxas e chega é, no meu quadril daqui a pouco a energia vai subindo, ela passa por todos os meus chakras, chega no chakra cardíaco, passa no chácara da garganta, às vezes o chácara da garganta não tá muito legal ali, e aí você diz, <coughs> é um, pe um pegarro, é, é, é aquilo limpando e aí chega na cabeça. Daqui a pouco a energia vai descendo. Eu consigo sentir energia subindo, energia descendo e daqui a pouco a energia vai ficando mais rápido, mais rápido e mais rápido e você vai sentindo, sabe? Eu não sei explicar muito bem com palavras, mas você sente uma luz. A luz sobe no seu corpo, e a luz desce, a luz sobe, a luz desce e você consegue sentir isso. Daqui a pouco o seu corpo todo está iluminado. E você fala: "Uau, gente, que sensação maravilhosa!" Né? E, aí você, e aí eu termino o áudio, eu termino o áudio, às vezes tem momentos que eu realmente durmo durante o, o áudio, e aí eu só vou acordar lá na, bio, lá na, na luz, né? na, na bioenergia, aí eu acordo, e depois eu volto a dormir de novo, e só acordo na hora que tem que voltar. Incrível, é... não é incrível e... esse momento? Não, é Por... maravilhoso. E... Porque você apaga exatamente no momento em que tem que apagar e volta na hora que tem que voltar, não é? é? E assim, você apaga e é um sono, é um sono, na verdade não é um sono, você cai num estado profundo, vou falar um sono, um sono profundo e que não passa nada pela sua cabeça, você simplesmente, não. parece que te desliga na tomada, tirou, é. você tá é. com o computador na tomada, você tirou o computador da tomada, ele apagou, daqui a Sim. pouco vai lá, liga de novo, e você liga, sabe, no é. estado normal. <risos> Eu gosto de chamar esse momento, Pamela, de que, por exemplo, quando eles estão fazendo alguma cirurgia espiritual, entendeu? Uhum. Alguma retirada, alguma cura de algum trauma, alguma coisa que é mais profundo. Então, eles, eles tiram a nossa consciência do momento e faz a retirada do que tem que tirar e depois você volta, entendeu? Ah. Foi bom você falar que eu lembrei de uma experiência hum. que eu tive de cura, É exatamente. Na minha primeira sessão, é, eu deitei, senti esse desacoplamento e eu comecei a sentir um tremor no corpo. O meu corpo tremia, tremia, tremia, tremia e eu sentia um frio, um frio, um frio que eu não sabia de onde era. Num dado momento, eu senti que estavam mexendo em algum lugar, eu não sabia aonde estava mexendo, mas a minha fala, eu, tava, eu estava de olhos fechados... Meio... In... eu estava inconsciente. Não passava nada pela minha cabeça. E aí... É, eu falava assim, ó, eu chorava, eu chorava e vinha um choro Só que assim, depois eu perguntei para o meu marido Você ouviu alguma coisa é, de um choro? Ele, não, eu não ouvi nada, estava um silêncio no quarto Só que eu sentia que eu estava chorando, estava chorando muito alto E eu falava assim, ó, não, não, aí não, não mexe aí Eu não quero que mexa aí E uma voz falava para mim, não, tem que mexer aí E aí era como se eu falasse comigo mesmo Eu falava assim calma, eles, eles estão mexendo aí, é para a nossa cura, eu e você, nós somos um só, eu preciso desse corpo que está aí, então eu, eu, é como se a minha alma falasse com o meu corpo, para nós chegarmos aonde temos que chegar, tem que mexer aí, relaxa, eu estou aqui com você, eu vou segurar a sua mão, nós estamos juntos, só confia, a única coisa que você precisa fazer é relaxar, se entrega, se entrega, e aí eu fui me acalmando, eu fui me acalmando e ok, né? A cirurgia foi acontecendo, eu não sei aonde foi a cirurgia. A cirurgia foi acontecendo, foi acontecendo e no final, é, sabe quando o um médico te dá uma anestesia e no final da cirurgia essa anestesia ela vai acabando, mas ela não acabou totalmente. Então você vai sentindo a mão do médico mexendo em você só que você não sabe aonde está mexendo e aí eu sentia porque eu fazia ai, sabe aquela coisa de que aí eu tô sentindo eu tô sentindo e que também assim foram só alguns segundos e que depois eu relaxei de novo e aí eu apaguei apaguei é e veio depois o barulhinho do som das energias né que era para energia circular circular e depois disso tudo aconteceu acabou e eu levantei, o áudio acabou, eu levantei numa leveza que parecia que eu era uma pluma. É, e depois eu tive outras experiências também, né, de ver, é, ou antes de eu deitar, eu pedia para os meus mentores, né, é, vamos juntos, eu falar para os mestres ascensionados, mestres, eu me abro e faça o que tem que fazer, porque eu dou autorização para vocês mexerem no meu campo aonde tiver que mexer e aí eu conseguia sentir sabe mais ou menos quem é que tava é, ou às vezes eu até comentava né com a Aline é, você fez isso porque eu senti isso eu vi isso e aí a Aline compartilhava comigo o que tava acontecendo é, em grupo também isso acontece porque eu sei o que às vezes eu consigo sentir o que tá acontecendo às vezes eu realmente apago e não sinto nada e também tá tudo certo. Mas a sensação sempre é, independente do que eu sinto, quando termina o áudio, eu tô leve. Leve, parecendo uma pena. E o meu dia permanece muito leve. É um dia tranquilo. Agora, as minhas quintas-feiras, eu sei que é um dia leve. Sabe? na... na nada chega até mim que vai tirar a paz que eu estou sentindo, a leveza que eu estou sentindo, por mais agitado que seja a minha quinta-feira, por conta do trabalho, por conta do corre-corre ele fica leve, tudo flui as minhas quintas-feiras flui naturalmente, então se eu tenho que fazer alguma coisa que vai, que vai é, exigir um pouco mais de mim eu agora eu coloco nas quintas-feiras porque eu sei que tudo vai sair muito bem <risos> por conta dessas energias que acontecem na minha manhã, né? Porque... Te prepara. Come... Exatamente. Como vocês começam às sete da manhã no Brasil, aqui é quatro horas da manhã. Então, eu já sei que às quatro horas da manhã eu vou estar bem. E o meu dia vai render assim até às onze horas da noite. Que lindo. E aí, é, é muito maravilhoso. E aí, acaba o áudio, né? Acabou o áudio. Duas horas depois, você envia o portal. Vamos Sim. para as experiências do portal. Quando eu... O primeiro portal, é, cada semana é um portal diferente, com uma energia diferente. Então eu vou falar dos quatro que nós fizemos até agora. É, o primeiro portal, eu sentir um amor enorme, uma felicidade enorme. Ok. No segundo portal, me veio um pensamento antes do portal, uns dias antes, né? É, porque no começo de janeiro eu fiz o meu registro arcástico... E aí eu recebi que eu tinha um karma injustificado. Uhum. É, ou seja, o que é um karma injustificado? É um karma que ele já foi pago em outras vidas e ainda assim eu carrego para essas vidas esse karma ainda, desnecessariamente. E aí eu fiz uma oração né, de 21 dias para poder limpar esse karma. E num dado momento desta segunda semana do encontro, me veio, me veio o pensamento assim... Gente, eu fiz a oração dos 21 dias, mas será que o meu karma foi limpo? Será que eu realmente consegui me livrar desse karma e estou pronta para partir? Né? É, para talvez descobrir um segundo karma, não sei, mas eu quero ter zerado com esse karma, eu quero ter virado essa página. Já que ele é justificado, eu decido agora virar a página. E aí eu fiquei, né? sentei na cama à noite e falei, como que eu vou saber isso? E fui dormir. No dia seguinte, né? cura quântica. E aí vem o portal. E aí o portal, era qual o portal? De limpeza do Conselho Kármico. Olha! Eu falei, uau! <risos> Quando eu deitei, coloquei os meus fones de ouvido, que eu ouvi o portal. Esse portal, ele falou diretamente comigo. A resposta, o que eu tinha perguntado para o universo uns dias anteriores, se o meu karma havia sido é, limpado, se eu conseguia vir, limpar o meu karma, conseguido virar a página, o portal me trouxe que sim. E aí eu até mandei, mandei lá no grupo, né, explicando o que tinha acontecido. E sim, é, essa para mim foi a resposta por conta do que aconteceu dentro desse portal. Eu sabia que ele tinha sido curado. Na segunda semana, né? Na, na, na terceira semana. Na terceira semana... Mesma coisa, né? Tive experiência com a cura quântica e aí depois eu acessei o portal. E o portal foi Ativação da Estrela da Alma. Nesta semana, do portal da ativação das estrelas da alma, eu comecei um outro projeto. E aí, nesse projeto, me pediram para colocar qual era a minha missão de alma. O que eu queria da minha missão de alma. E aí eu parei e falei é a minha missão de alma, né? O que eu vim fazer? Eu quero descobrir qual é a minha missão de alma e aí veio esse portal, né? Ativação Portal da Estrela da Alma, eu falei, uau é nesse portal que eu vou encontrar a minha resposta ou pelo menos se eu não encontrar a minha resposta, eu vou encontrar os caminhos da minha resposta dito e feito eu deitei, ouvi o fone de ouvido e eu chorava nesse portal. E eu chorava nesse portal, porque eu sabia que ali seria o divisor de águas. E realmente começou a acontecer o divisor de águas. Porque durante Desculpa, gente. Não tem problema, minha flor. Isso é um bom sinal, né? A gente não tá sozinho. <risos> Durante essa semana desse portal, eu senti no meu coração de que eu deveria ouvir esse portal todas as noites, antes de eu dormir. Uhum. Essa foi a orientação que eu recebi. Então, antes de eu dormir, eu colocava os meus fones de ouvido, ouvia esse portal. Eu acho que isso eu nem comentei com vocês lá no grupo. Estou é, falando aqui porque me veio. E aí, todas as noites antes de dormir, eu ouvia o portal, tirava os fones, virava para o lado e dormia. Tive alguns sonhos essa noite, mas que eu não vou entrar em detalhes nos sonhos. Mas, é, o que me chamou a atenção depois desse portal, e que eu passei a ouvir isso todas as semanas, até o último portal, que foi na quinta-feira, foi que as pessoas a minha missão de alma foi trazida... Através das pessoas Então é, Eu fui convidada Para fazer coisas que eu Não esperava ser Convidada para fazer Eu imaginei Que nesse convite Eu faria uma coisa E o universo Simplesmente está me trazendo Não uma janela Ele está me trazendo Um portal enorme de possibilidades que eu ainda nem sei Eu ainda nem sei o que me espera é, Mas o que eu sei foi que eu decidi que eu passei Que eu queria passar por esse portal Então eu passei por esse portal na quinta-feira passada E aí na quinta-feira, né, na última quinta-feira agora é, À noite... Nós temos um estudo de um livro e acabou que o estudo nem aconteceu, mas acho que o encontro da última quinta-feira, ele aconteceu para que é, os anjos que Deus tem colocado, o universo tem colocado na minha vida, me dessem mais sinais é, de onde eu podia estar, que curso que eu deveria fazer, por onde eu deveria começar. E assim, as coisas, assim as coisas têm acontecido. É, e esses portais vieram para mim e quando eu decidi fazer a cura quântica, a participar desse grupo, foi por conta dos portais, porque eu sabia que esses portais abririam os meus caminhos, seriam um divisor de água e assim tem sido. A gente está na quarta semana, é, ainda tem mais semanas, né? porque são sete semanas, <risos> então tem sido assim... Maravilhoso para mim, é, os meus caminhos estão abertos, as, as respostas que eu preciso estão vindo. E eu digo para você, Gleite, é, os seus portais, ou na verdade os nossos portais, é, as respostas este, estão chegando, estão vindo para eu poder cumprir a minha missão de alma aqui. É, o que eu decidi no começo de 2023... Ele está se cumprindo. Então, nós só temos três meses que o ano começou. Eu tenho certeza que lá, no final de 2023, é, eu vou ser uma Pamela completamente diferente da Pamela que começou, porque só tem três meses e eu tô completamente, sou completamente outra do que estava em janeiro. Os meus pensamentos são outros. As minhas direções são outras. É, o caminho que está... Eu sempre fui muito controladora, eu sou psicóloga, então para mim tinha que ir. eu venho do mundo corporativo Sim. E para mim, esse mundo corporativo sempre foi saber o meu caminho tinha que estar aberto Porque eu precisava, eu tinha metas para poder cumprir Então eu precisava estar tá, tá com, com tudo desenhado no papel, né? A meta começa aqui e termina aqui, eu preciso atingir esse, O meu caminho inteiro durante o ano, ele precisa estar montado E depois desses portais, eu descobri né? Principalmente depois desse portal da Estrela da Alma Eu descobri que o meu caminho não precisa estar totalmente claro Eu não preciso enxergar o caminho inteiro O que eu não. preciso fazer é só dar um passo Porque cada, cada passo que eu dou, o caminho se forma Eu só preciso dar o meu primeiro passo E o meu primeiro passo eu é bem E o caminho está se formando, o chão está se abrindo e vocês estão sendo aquela luzinha sabe que tá colocando sabe quando você coloca um pezinho na estrada e tem uma luzinha que você consegue enxergar a luz está em cima de você você só consegue enxergar onde você tá um pouquinho mais para frente aí você dá mais um passinho e aí tem um, um uma outra luz aqui e aí você dá mais um passinho e assim tem chegado sabe eu tô dando um passinho de cada vez e é por isso que eu digo vou voltar na minha fala lá eu não sei o caminho mas eu sei que eu já comecei a caminhar esse caminho. E esse caminho já começou a se abrir para mim. E eu resolvi entrar nesse caminho. Eu estou disposta. É, eu sei que coisas vão acontecer, desafios vão acontecer, coisas boas e coisas não tão boas. Mas eu estou aberta, e eu estou leve e eu estou tranquila. Porque eu sei que esse caminhar vai ser lindo. É, porque nesse caminhar eu vou cumprir a minha missão de vida aqui. E vocês estão aqui me ajudando a cumprir essa minha missão. Muito obrigada pelo papel que cada um aqui exerce dentro do grupo e muito obrigada pelo papel que vocês estão exercendo na minha vida. Porque é uma benção muito grande, é, é uma alegria muito grande. Quinta-feira, eu fiquei com as meninas até meia-noite, quase uma hora da manhã, conversando, e nem parecia que eu tinha acordado às três e meia da manhã, sabe? Porque eu estava tão bem em quase uma hora da manhã porque a conversa foi fluindo e as cores vão chegando, a informação vai chegando e pronto, gente, o caminho está pronto, é assim, sabe? É assim que eu tenho experimentado as minhas coisas. Quando você está aberta e quando você está disposta, tudo acontece, tudo vem. É, o que parecia ser difícil, torna-se fácil, porque o universo te capacita e ele fala, vai, vai com o que você tem, porque o que você tem é o suficiente para poder começar. É isso que você precisa, começar com o que você tem você não tem que fazer nada, o que você tem que fazer é se permitir, e eu me permiti, e é por isso que eu estou aqui, e para mim é um prazer imenso compartilhar essa minha experiência, porque eu acho que o que é bom a gente precisa compartilhar, precisa motivar outras pessoas, porque assim como eu estou encontrando o meu caminho, estou encontrando a minha missão, outras pessoas podem encontrar o caminho, podem encontrar a outra missão. É, então só venham, só se permitam, vem, porque aqui a gente está junto, é uma mão que segura a outra, é um cai e o outro que levanta, às vezes você quer chorar, tem um colinho, um ombrinho para poder chorar, aí você fala, ah, eu preciso do chorinho agora, e aí tem sempre um lá para poder te abraçar, né? um abraço virtual, um abraço por telefone, e aí você chora, você sente pertencente desse grupo, então como você é acolhida o tempo inteiro, fica muito mais fácil passar por esse processo. Quando você é acolhida e nesse grupo, o que não falta é acolhimento. Que coisa linda! <risos> Gratidão, minha querida Pamela. Nossa, foi emocionante aqui, porque sabe, para gente, né, que se propôs, recebeu essa missão de estar fazendo esse trabalho junto com todas vocês. É gratificante demais receber esses depoimentos tão lindos, né? Que engrandece a alma, né? Graças a Deus, graças a Deus. E é como você diz, minha flor, a gente recebe sim quando a gente percebe que é você com você. E tá tudo certo, porque a gente coloca tudo muito no extremo. É, e não há necessidade, não há necessidade, deixa fluir, permita-se, né? Pamela, gratidão, minha amada, volte sempre que você sentir no seu coração de vir aqui no nosso canal, deixar depoimento, trazer alguma informação, está convidada, tá minha flor? Muita gratidão mesmo. Beijo grande no teu coração. E a gente se vê lá no grupo, viu? <risos> Vamos lá então, gente. Olha, eu tirei... Tô emocionada ainda, gente. Eu tirei aqui o portal para vocês. Olha que portal lindo. Esse portal aqui é o portal do Acaixa. Da... Do Stargate das Estrelas, tá bem? O que que acontece? Nesse portal... Eles falam: Pode ser que o momento esteja crítico para algumas pessoas. É um momento difícil, de ter que tomar algumas decisões, tá? Então não tenha medo, porque nesse portal vem muito o dizendo para vocês sentirem que a família ancestral, elas estão ao vosso lado tá bem? Independente de qual decisão vocês tomarem, a família ancestral, ela vai estar sempre do seu lado, te apoiando, e ela fala que no momento agora, não há caminho errado, qualquer decisão que você tomar, ela vai estar correta, tá bem? Sinta o que diz no seu íntimo, na sua alma, qual caminho que eu preciso tomar, é esse. Então siga. Permita-se. Olha que lindo. Permita-se, né? Por mais difícil que você possa... Que possa parecer que o caminho está sendo. Está tudo certo. Você está sendo amparado pela sua ancestralidade. E também pela sua família galáctica, né? Porque aqui mostra tantos elementais da Terra... Também do espaço... Tá? Então eles estão todos conosco O momento agora não é aquele momento de que a gente precisa esperar que Jesus venha à terra Ou que venha um grande mentor com um nome maravilhoso Para te trazer aquilo, aquela mensagem que você precisa ouvir Não, entre em conexão com a sua essência divina Peça direção e siga não tenha medo, tá bom? Gente linda do meu coração. Agora vamos chamar aqui, gente, a nossa querida Aline para falar com a gente como que ela, junto com a Amorfos, potencializa essa maravilhosa meditação da cura quântica que vocês puderam aqui acompanhar, que teve esse depoimento maravilhoso da nossa irmã Pamela Simeão. E a Aline vem com a potencialidade da Amorfos, e logo depois as meninas vão falar que cada um também, é o papel de cada uma, viu, gente? Alina, minha querida Aline, seja bem-vinda, minha flor. Conta pra obrigada. gente, um pouquinho. Claro, boa noite a todos. Obrigada, Gleide, obrigada, Pamela pelo seu depoimento. Até eu fiquei surpresa. Maravilhoso, foi lindo, gratidão. Foi. foi lindo, lindo, lindo. Gente, bom, o um movimento que a gente faz né, de imersão de sete semanas, que são 49 dias para você acessar a sua nova versão, é um movimento que ele é composto aí por várias ferramentas que nós selecionamos, aí, dentre elas as melhores, para a gente proporcionar um acesso mais fácil, um caminho, uma trajetória mais fácil para que você acesse a sua nova versão, uma versão mais agradável, né, claro. E eu atuo juntamente com a Silvânia realizando o cura quântica com hipnose, vou trazer aqui o Evlon só para ilustrar, porque o Evlon, ele fala, ele mostra que os pontos que nós trabalhamos, que são os chakras e os meridianos do corpo, a gente realiza os poderosos enquadramentos energéticos, enfim, só que todo esse movimento do cura quântica, eu deixo para a Silvana trazer mais detalhes, porque eu vou falar sobre a amorcos, eu atuo com esse equipamento, quântico, único no mundo, com mais de 100 tecnologias embarcadas. Foi canalizado esse, esse, esse equipamento maravilhoso, extremamente poderoso, porque ele atua diretamente no campo informacional. O que é esse campo informacional? São os nossos, as nossas informações que a gente agregou de vidas passadas, né, que, da, dessa existência, de outras existências, enfim. Todas essas informações, elas estão disponíveis nos nossos, nos nossos corpos sutis, no nosso campo informacional. E a amorfos ela é, ela é um, um equipamento que permite a gente aferir, acessar ali esse campo, ou seja, onde está instalada a causa, de repente, e aí a gente promove o equilíbrio de um estado de desequilíbrio. Porque se você está vivendo uma realidade que não está agradável, né, é você está experienciando um desequilíbrio, tá faltando harmonia, né, tá experienciando uma escassez de equilíbrio. Então, com a Morphos, a gente consegue dar uma fazer uma análise e ainda enviar para o campo o quanto de energia necessário para que a gente corrija, né, essa, esse desequilíbrio e passe a promover um equilíbrio e a pessoa experimenta um padrão de vida mais saudável. Então, com o movimento, como que funciona? Semanalmente, né, não, durante a aplicação, é ancorado um protocolo que vai ser sustentado durante toda a semana para todas as pessoas que estão no grupo. E este protocolo é, tem é, vários índices né, que a gente fala que são elementos que dão ressonância ali para ajustar o campo naquele momento. Então a gente cria, eu crio este protocolo e, e ainda envio, através da Morphos, todos os enquadramentos, tudo aquilo que é feito, que a gente faz com a mão, eu envio esses, né, esses movimentos, e isso chega de forma potencializada no campo informacional da pessoa. Então, naturalmente, né, esses estímulos que são realizados, eles vão trazer aí para a pessoa alguma coisa de diferente que ela vai percebendo, notando no dia a dia. Verdade. É tudo, funciona tudo de uma forma muito conectada, não é, Aline? E vai isso, também pela e todo, frequência. Isso, é tudo ajustando o padrão vibratório da pessoa para que ela possa entrar em ressonância daquilo que ela deseja. E todo o nosso movimento foi aferido através da morfos desde valores até quantidade de vagas, que as nossas vagas elas são limitadas. É, Todo o movimento ele foi aferido, horário, dia, tudo, para justamente promover uma melhor experiência para cada integrante do, do grupo. Exato. Gente, só para vocês terem uma ideia, o aparelho celular, né, para que ele receba tudo que ele está te trazendo, o que, que tem lá em cima? Um satélite não é mesmo? Então ele entra em conexão com o seu código do seu celular e é transmitido tudo a você, o que está conectado com o mundo. Essa amorfos, gente, é a mesma coisa. Nós temos o nosso campo áurico, certo? E a amorfos, ela entra na frequência do nosso campo áurico para estar fazendo essa transmissão ou essa equalização, não é, Aline? Essa, a, esse alinhamento. Ela envia é, é através de ondas de informação que ocorre hum. todo esse... Ela realiza estímulos e aí o nosso campo vai aceitando, aí vai abrindo a permeabilidade. É. Quanto mais permeável nós estamos para o movimento, é. mais rápido nós entramos em fase com aquilo que a gente deseja. Eu gosto muito de trazer esse exemplo do celular, porque as pessoas falam... Algumas pessoas não acreditam, né? Mas então, como que você acredita no seu próprio celular e não acredita no corpo do ser humano que é uma verdadeira máquina quântica? É verdade. É? E tem um exemplo bem mais simples também, inglês. Vamos supor que a gente quer acessar o seu canal para assistir né, a uma live sua, mas o nosso celular está sem internet. E aí, como que a gente faz? Vamos supor que essa live sua é o nosso desejo. Eu só sei que eu quero, mas como que eu vou fazer? Não sei. Então, o que, que a gente faz? A gente vai lá e aciona a internet. Quando a gente aciona esse sinal de internet, a gente não vê nenhum fio conect... entrando, a gente não vê nenhum quadradinho, bolinha, nada disso, como um sinal que vai promover a conexão para que a gente assista, acesse essa live. Então a Mórfos ela estabelece essa conexão, ela fere a ressonância da ligação entre você e aquilo que você deseja e aí a gente cria ali um caminho, uma rota para que tenha essa conexão com uma força legal, com uma qualidade legal para que seja sustentada durante a realidade da pessoa. Que lindo. Gratidão, minha querida Aline. A gente agora vai chamar aqui agora a nossa querida Socorro, que vai trazer um pouco pra gente de como ela traz, né? Como vem a importância do poder da gratidão. Porque não é só receber, gente. Não é só pedir, né? Nós também temos que ter a consciência de que agradecendo é que o universo percebe, né? Toda, todo esse merecimento. Vou deixar a Socorro falar, que assim ela explica direitinho para gente. Gratidão, Aline. Socorro, minha Flor, seja bem-vinda. Conta para gente, Flor, como que o poder da gratidão trabalha nessa cura quântica, nessas manifestações que estão acontecendo? Gratidão... Gratidão, Lady. gratidão, Pâmela, Silvane e, e Aline, todas que estão aqui é, nesse momento, nesse estado de presença, que é o quê? Que é a gratidão, Leide. Eu estou muito feliz, o processo da Pâmela começou quando? Em janeiro de 2022, com gratidão, era o quê? Eram exercícios onde a gente vinha e fazia o processo da gratidão. O que é que eu faço dentro do Cura Quântica? Eu endosso o Cura Quântica, que são o quê? Quatro ferramentas onde a Aline e a Silvânia trabalho E eu endosso o trabalho da Glade, que são os portais. Então, o que é a gratidão? É uma frequência altíssima. Eu vou, dentro do exemplo, tanto da Glade como o exemplo da Aline, o quê? Falar das frequências. As frequências você, você não vê, mas você sente. Você sente a sua vibração alta, o prazer por viver. E eu vou lá e endosso, dentro do Cura Quântica, todo esse processo, vibrando, vibrando alto, vibrando muito. Toda semana nós estamos lá, ao vivo, ou com afirmações, ou decretos, ou dentro do, do, do grupo, fazendo essa vibração altíssima. E onde tem acontecido o quê? De, é, processos maravilhosos com cada pessoa que chega, tanto no particular como dentro do grupo. Aconteceu isso comigo. O meu processo ele foi liberado. A juíza não tinha nem data e aconteceu então, é uma limpeza, é uma escamação, é uma, uma, uma proteção muito grande, a vibração, a frequência do gratidão. Mas por quê? Porque é um, um conjunto de ferramentas, onde tudo tudo é possível dentro do, da gratidão, dentro do cura quântica, dentro da amófis. Então, é um processo muito lindo. Eu estou muito feliz, muito feliz. Aqui é o quê? É por emoção. Esse processo que a gente está vivendo com todas as pessoas que estão lá dentro do grupo. Então, gratidão infinita por esse momento, por esse estado de presença do, do, do nosso, da nossa frequência, da nossa vibração. Então, é isso que eu faço, Leide lá dentro do Cura Quântica. Eu vou lá e endosso essa frequência. Outra frequência que, que a gente não vê, que a gente não, não imagina, que é o quê? O amor. O amor é só sentir, você se emociona, então, a gratidão, a frequência da gratidão, ela é colada com esse amor incondicional que nós temos por, por esse processo aqui dentro. Tá bom, Gleite? Gratidão, minha querida, gratidão por todo esse amor. Gente, a Socorro, como todas outras, né? Mas a Socorro, ela tem esse donzinho dela de passar esse poder da gratidão que envolve todas nós nessa energia maravilhosa e que, de uma certa forma, ajuda com que a gente expanda, né? Todo esse sentimento. É maravilhoso, é maravilhoso. Aliás, eu quero até te convidar, você aqui de casa, para. Se sentir no seu coração... Olha, eu estou vendo aqui... A nossa querida Rochelane... Que maravilha, Pamela, Isso são bênçãos dos nossos deuses sobre você... Tudo vem na hora certa, oportuna... É isso sim, Flor... E a Cláudia disse... Sim, por favor... <coughs> Também quero receber estas bênçãos... E peço, agradeço ao mestre Sananda que me guie... Minha querida, se você sentir no seu coração... Entre em contato, olha só, aqui embaixo aqui, nós deixamos o número de contato da nossa querida Silvânia. Esse é o novo número para você estar fazendo a sua inscrição para a próxima imersão que estará acontecendo. A primeira reunião, tá gente? Vai ser no dia 9, próximo 9, né? Essa semana agora que está chegando. Então você precisa fazer a sua reserva para que você receba as informações direitinho de quando vai ser e como vai ser. Não há nada complicado, você não precisa sair da sua casa, você não é obrigada a estar na hora marcada ali, não. Porque nós sabemos que para a cura quântica né, e para ativação dos portais energéticos, para tudo... Toda essa mágica que está acontecendo, que nós sabemos que não há mágica nenhuma, né? É tudo conexão, é tudo frequência, é tudo permissão. Porque, como Cristo já disse, nós temos o nosso livre-arbítrio, né? Você pode escolher entre ficar sentada e não fazer nada, ou se permitir algo novo para sua vida, e que pode ser que seja a transformação de toda a sua, a sua vida, tá bem? Então, eu te convido a entrar em contato com a gente, sim, minha querida. Deixa eu ver aqui se alguém deixou mais algum comentário. E nós já vamos para a cura quântica. Ah, deixa eu dar uma olhada... Com certeza, a Rochelane, vai vir sim para a Cláudia também na hora certa, para todo mundo, né, gente? Porque o portal aqui foi bem claro. O momento é de tomar uma decisão. Então, seja qual for a decisão que você toma no dia de hoje ou para essa semana, será sempre a decisão correta. Siga apenas os caminhos do seu coração, tá bem? É importante saber disso, viu? Pamela linda, recebo o meu abraço e o meu carinho, olha só que coisa linda, gratidão, minha querida Dilce, a Elba também, seja bem-vinda, que lindo, Cleide não é? Esse é só um, um dos depoimentos né, que nós recebemos lá naquele maravilhoso, gigantesco grupo, viu gente? é bem grande. <risos> eu não consigo ver todas as mensagens, todos os relatos, mas a Aline, vai, eles, elas vão revezando, né? Quando vai uma, vai a outra e vai ajudando, cada uma vai dando a sua colaboração na medida do possível, é claro, mas não sai ninguém sem a, aquilo que precisa receber, tá bem? Estamos todos conectados. Deixa eu dar mais uma olhada aqui. Então, gente, mais uma vez, se você sentir no seu coração, entra lá, faça sua inscrição. Agora eu vou trazer aqui a nossa querida Silvânia Vieira, para falar com a gente sobre a cura quântica, para você entender um pouquinho melhor como que essa cura quântica acontece no seu corpo, como, né, e... Ela vai resumir aqui pra gente, tá, gente? Porque existe também outros vídeos aqui no canal onde a Silvânia falou de uma forma bem ampla, né? Mas sobre a cura quântica, tá bom? Ela vai resumir aqui pra gente, viu? Vamos lá. Silvânia, minha flor, seja bem-vinda, minha flor de Uberlândia. <risos> Olá pessoal, uma boa tarde para quem está no Brasil, início de noite, uma boa noite para quem está na Suíça e demais países. Então, é, eu vim trazer aqui, basicamente, como funciona essa cura. Nós somos terapeutas evolucional quânticas. Essa cura quântica com hipnose, ela foi criada é, o, os criadores dessa técnica foram Jonas de Oliveira e Flávia Molena, eles são da evolução Quanto. Então, o Jonas ele recebeu uma inspiração, uma canalização, né, como nós conhecemos, e ele e criou essa técnica quântica maravilhosa. Para quem ainda não assistiu nenhuma live, não sabe o que é cura quântica, eu vou fazer uma, dar, uma, dar uma explanação assim, geral. O que é essa cura quântica? A cura quântica é aquilo que define todo o universo da medicina quântica. Sim. Onde é sintetizada a ideia de que nós somos seres plenamente capazes de nos curar com a ajuda de métodos não invasivos que visam realinhar todo o corpo, mente? E espírito, como funciona? Ela inicia de dentro para fora. Uau, né? Nós utilizamos as energias canalizadas para reorganizar o funcionamento dos órgãos sutis do nosso corpo áurico. Estes órgãos chamamos de chakra, sendo sete os principais conforme a Aline mostrou no Evelyn quando ela apresentou. Todos eles, isso, são ligados, estão ligados à coluna vertebral e são responsáveis pelo bom funcionamento dos órgãos físicos. Por que a pessoa adoece? Porque algum do chakra está em desordem, em desequilíbrio. A cura quântica... Com a hipnose, ela é uma técnica que combina os princípios da física quântica com a hipnose terapêutica, para ajudar a pessoa a superar os problemas emocionais, mentais e os problemas físicos. A física quântica, ela ensina o quê? Que todas as coisas não são feitas de energia? Sim, incluindo o nosso corpo as nossas emoções. A cura quântica com hipnose, ela trabalha com essas energias para ajudar a liberar os bloqueios emocionais e a curar problemas físicos. A, cura, a hipnose terapêutica, ela é usada para ajudar você a entrar em um estado de relaxamento profundo para que você possa ter acesso à sua mente subconsciente, ao porão da individualidade, onde estão registrados todo, tudo o que passou em todas as nossas existências, todas as nossas encarnações. Nesse porão que é a mente subconsciente. E é nesse estado de relaxamento, que o, tera, que o terapeuta, ele pode trabalhar com a energia da pessoa, nós trabalhamos com a sua energia, para ajudar você a liberar os bloqueios emocionais e curar aquilo que você veio buscar. Durante as sessões né, da, da cura quântica com a hipnose, é, nós, terapeutas, podemos usar várias técnicas, como visualização guiada, sugestões positivas terapia de regressão e outras técnicas de hipnose para ajudar você para que você possa como a Pamela relatou logo no início a liberar as emoções reprimidas as crenças limitantes os padrões repetitivos os padrões negativos na cura quântica é trabalhar da sua energia e libera todos os tipos de bloqueio. E para que isso aconteça, é... existem cinco técnicas dentro da cura quântica. Porque é uma transformação de dentro para fora. E com isso, promove reflexões, vivências práticas, amplia as percepções da pessoa a nível físico, mental, espiritual, emocional. Identifica o que a pessoa deseja para que, seja, que, seja, é, que possa trazer à tona para a mente consciente e limpar. Promove é, mudanças de paradigmas e, com isso, novos padrões de pensamentos, sentimentos, e comportamentos a pessoa tende a realizar, e com isso a sua vida muda, ela provoca posturas criativas, você começa a ter insights, durante esse tratamento são enviadas luz, energia e informação que penetram nos átomos das cordas vibracionais da pessoa. Está na hora de despertar. É hora de você lembrar quem você é, a que veio, qual que é o seu propósito de vida, a sua missão de algo. É hora de você ser livre. Esse processo terapêutico, ele utiliza cinco é, recursos, que são os enquadramentos energéticos. E cirurgias interdimensionais são realizadas. Porque quando eu e a Aline trabalhamos com os poderosos enquadramentos energéticos, temos a certeza que algo vai mudar, porque isso é interno. A nossa consciência, ela se expande com o campo informacional da pessoa. E com isso, as energias elas vão se moldando através do campo morfogenético e a partir daí novos arquétipos se darão novas geometrias e uma nova vida inicia, começa a se apresentar para você. Se a pessoa ela está ela se encontra numa no num estado vibracional negativo de doença, de depressão, de ansiedade, de maus relacionamentos, de escassez na sua vida, neste momento, você já começa a alterar a percepção negativa que se encontra levando energias sutis, subatômicas, na hora em que é realizado os enquadramentos energéticos. Isso é lindo, é magnífico, como é o processo dessa cura quântica. Dentro do áudio, também, você vai perceber que tenha a hipnose subliminar, porque ela vai trabalhar diretamente na sua mente inconsciente e ela desbloqueia as dificuldades que você tem através da regressão de memória. E ela faz com que você vá buscar raízes negativas, transformando-as em luz, deixando-a mais clara, mais objetiva. Tem o hipnus, que é a hipnose, que ela te leva ao estado alterado de consciência para que você possa chegar ao ponto zero, promovendo uma paz profunda e um encontro com a sua consciência maior. Muitos, é, quando retornam da terapia, falam, comentam, parece que eu encontrei Deus. Sim, nesse momento você consegue se conectar com o criador. Tem também os sons binaurais, que eles harmonizam os hemisférios direito e esquerdo do cérebro e com isso potencializa a inteligência, seus relacionamentos. as pessoas têm os relacionamentos, se encontram em relacionamentos abusivos, que não estão satisfeitos, não é mesmo? Os sons binaurais, eles auxiliam a sua criatividade, a sua memória, aflora a sua intuição, promove a paz interior e um sono muito profundo. Não menos importante, a última técnica maravilhosa é o EV, estado vibracional, que é a oscilação das suas bioenergias. Lembra que a Pamela comentou no início? As bioenergias ela sobe e desce dos pés à cabeça. Promove clareza de pensamentos, lucidez de ideias, para que você possa ter melhores tomadas de decisões. Facilita os desbloqueios energéticos intrusivos de pessoas que estão encarnadas, quanto de espíritos, aqueles que se encontram desencarnados, num outro plano, proporciona melhor energia para que você possa manter a sua saúde elevada, bem, seu alto astral, como diz a Pamela que ela tinha certeza que o dia dela ia ser irradiante. As suas energias, elas tendem a se equilibrar, positivas, elas ficam brilhantes, vibrantes, e com isso acontece a cura. Então, nós estamos aqui, para convidar cada um de vocês para que você possa estar conosco nessa imersão 49 dias de cura quântica. Durante este programa, vamos explorar as técnicas poderosas para que você possa se conectar com a sua melhor versão. Por quê? Aprenderá a liberar as crenças limitantes, os bloqueios energéticos, os padrões negativos, os padrões repetitivos que é trabalhado na constelação familiar. Que você aprende a colocar o seu clã familiar dentro de você, com muito amor. E a sua vida tende a dar um salto quântico. Que tudo aquilo que te impede de você viver uma vida feliz, uma vida linda, maravilhosa, do jeito que você nasceu para viver, tudo que está te impedindo, você vai ter essa oportunidade. Aqui, sete semanas de tratamento de curas em áudio, práticas diárias de meditação, visualização guiada, ferramentas poderosíssimas da cura córdica, um suporte contínuo, por meio de um grupo privado no WhatsApp. Ativação dos portais energéticos exclusivos para aprimorar a técnica. Práticas do poder de gratidão. Modulação com equipamento morfos 1 para potencializar os resultados e minimizar as catarses que, porventura, alguém venha a ter com as limpezas. Essa cura ela chegou, esse convite chegou até você para que você possa encontrar a cura que você deseja. Tanto física, tanto emocional, quanto emocional. Melhorar a sua saúde, aumentar a sua vitalidade, melhorar os relacionamentos, a sua prosperidade. Porque ela trabalha todos os cinco pilares da sua vida. Então, fica aqui o convite para você que está conosco ao vivo ou assistindo essa live depois. Aproveita a oportunidade, através desse convite, para se juntar a nós, quatro terapeutas extremamente qualificadas a essa jornada de 49 dias de cura quântica, para que você possa conseguir conectar a sua melhor versão. Não deixe que o passado impeça você de viver uma vida plena, feliz, harmoniosa. Junte-se a nós nessa jornada de cura quântica. Transforme sua vida de dentro para fora. Entre então em contato comigo. O link, o número está aí, passando aí na tela para que você possa saber mais sobre essa inversão detalhadamente de cura e reserve o seu lugar agora mesmo e seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse momento em estar conosco. Muita gratidão. Gratidão, querida Silvânia, muita gratidão, minha flor. Olha, gente, tá feito o convite, eu vi aqui que a nossa querida Ricardina colocou, Ricardina lá da França, um beijo no teu coração, minha flor. Ela também quer, seja bem-vinda, minha flor, eu vou estar te mandando o link, tá? Eu acredito que eu tenho sim o seu WhatsApp, eu vou te mandar ele, tá, minha flor? Eu vou até anotar aqui, viu, meu anjo? Deixa eu deixar aqui anotado... Ricardina, Ricardina... Prontinho, tá anotado, minha flor... E, no mais, aqui a nossa querida... Quem mais? Um, a Tereza, ela precisa muito de uma cura quântica... Minha flor, se sentindo seu coração, fique à vontade... Entra no link, na, no número do telefone aqui... Faça a sua inscrição e garanta já o seu lugar... Juntinho com a gente... Para próxima quinta-feira. É quinta-feira, né, meninas? Quinta-feira, iniciamos já. Não, pronto. será na sexta-feira, Gleida, essa turma. Pronto, sexta-feira. Me parece que na quinta tem o um meeting, né? Que é quinta, Isso, dia 9. Pronto. Na quinta tem a reunião e na sexta-feira a gente... Dá aquele start para para cura quântica. A nossa querida Sônia, gratidão, minha querida. Deixa eu ver aqui, boa noite. Desde que comecei a cura quântica, mais um depoimento, gente. Não tive mais insônia e o sono é profundo e regenerador. A vibração na alegria e na gratidão dura 24 horas. Uau! Gleide, o seu abraço é maravilhoso. Eita, Lelê! <risos> Gente, porque eu, quando eu encontro com as meninas, eu adoro abraçar, né? E a Sônia né, recebe o nosso abraço com muito carinho. Uma vez por mês, a gente se encontra no, na vivência xamânica aqui no cantão Graubünden, tá bem? para quem sentir no coração também, gratidão Sônia, gratidão minha flor, a Cláudia, vou ligar ao número que está no rodapé, perfeito, gratidão a todas as pessoas, mulheres maravilhosas que aqui estão, quero e faço o que tem de ser feito, gratidão a toda a equipe galáctica, e nós também te agradecemos minha flor, seja muito bem-vinda, tá muito bem-vinda mesmo. Vamos ver aqui, a Angela Mendes, ela deixou... e Boa noite, meninas. Lindo depoimento. Estou me permitindo novas oportunidades. Minha consciência está, aos poucos, me transformando. Isso aí, minha flor. Isso aí. Se permita, sim, que acho que é o caminho para o nosso espírito evoluir. É a gente se permitindo. A Cláudia e a todos os mestres que tanta paciência tem tido para comigo só Deus pai e mãe sabe a minha angústia porque, porque ah, quero talvez evoluir e ultrapassar os meus bloqueios gratidão mestre, venha se juntar assim com a gente você vai perceber essa, essa maravilhosa transformação também acontecendo dentro de ti viu, minha querida Cláudia a Pamela, estou assistindo vocês pelo celular, gratidão, minha querida, pela sua brilhante participação aqui nessa live, tá? Gente, vocês que chegaram agora, a Pamela, ela trouxe aqui pra gente o depoimento dela lá na Cura Quântica, que ela está participando, foi maravilhoso, maravilhoso, volta depois e assiste, vale a pena. Vamos ver que gratidão Aline, coisa linda. portal totem de luz, os chakras abaixo do cardíaco se reportam aos que estão acima, depois disso a mente leva ao cardíaco para ser transmutado, exatamente, gratidão meu querido pelo seu aqui, pela sua explanação, tá bom, ou querida, querido ser de luz, tá bem? Pronto, acredito que vai ser muito bom e vai. E vai. Vejam os depoimentos. Nós vamos tentar trazer aqui mais outros depoimentos para vocês, tá bem, gente? Que são lindos. Deixa eu ver aqui. Pronto, isso tem preço. Minha flor tem sim uma troca, tá? Eu vou deixar com quem? Com a Aline. A Aline, pode falar pra gente a respeito dessa troca, minha flor? Claro. Bom, a gente tem uma energia de troca e para quem está no Brasil, o valor pelos 49 dias, quatro terapeutas, grupo exclusivo, modulação semanal, R$ 371. Reais. Tá? Pode ser feito por PIX, transferência ou até mesmo parcelamento em cartão de crédito. Tá? Para quem está fora do Brasil... 80 dólares ou 80 euros é um investimento bem pequenininho porque se você for é, resolver aí pesquisar através das terapias para fazer individual qualquer uma delas provavelmente o valor ele é não bate A, uma terapia separada é acima do que esse valor que nós estamos trazendo aí como troca é, é verdade, gente, é verdade. Deixa eu só ajudar aqui a nossa querida Graça, Graça Jung. Vamos falar, vou falar para ela aqui o número. Graça, eu espero que você ainda esteja aqui, minha flor. O número então para o contato, se você está fora do Brasil, é 0055 34 999 36 71. Vamos repetir, <risos> que passou bem rápido, Deixa eu vir aqui para a gente repetir. Ah, chegando, chegando, contato da nossa Silvânia 0055 34 né? 365 271. Você vai entrar em contato com a Silvânia Vieira, tá gente? E vai garantir a sua vaga. Querida Ricardina, gratidão, minha flor, um beijo para todos vocês da França. Querido, entre em contato, olha só, o número do telefone está passando aqui, por favor, tá? Se você sente esse chamado no seu coração, venha sim participar conosco, vai ser um prazer receber todos vocês, viu, gente? E, aliás, quem vai estar participando do próximo, né? e indicar uma outra pessoa, nós vamos estar sorteando uma, uma terapia comigo, com a mesa quântica siriana, tá? É, eu senti né, de fazer esse sorteio para o pessoal da, do próximo grupo, e nós vamos fazer. E vai ser maravilhoso receber vocês aqui, junto com os mestres, com o São Germão, Mestre Sananda, que está quase sempre, eu vejo ele, eu sinto ele presente nos atendimentos. É, é maravilhoso. <risos> Tô aqui viajando, gente, pensando no último atendimento, porque foi lindo, lindo, lindo. Olha a Roseli aqui, Roseli, né? Faço parte da, turma, da primeira turma de é, Quântica, né, da cura quântica transformação. Em tão pouco tempo, só gratidão. Coisas maravilhosas acontecendo em minha vida. Gratidão, minha querida Roseli. Um beijo no teu coração, minha amada. Muita gratidão mesmo. Amo vocês. Nós também te amamos muito, viu Seja sempre muito, sinta-se abraçada por todos nós. A querida aqui. Ah, claro, beijo, minhas amadas. <risos> Gratidão minha querida, deixa eu dar uma olhada aqui, seja sempre muito bem-vinda, viu Pamela, foi lindo ter você aqui Deixa eu dar uma olhada, adios, Gleit, sua voz, é uma doçura, te admiro muito e minhas meditações sempre busco a sua voz para me acalmar E logo adormeço, você é luz, você é luz, você, amém Gratidão minha amada, muita gratidão mesmo, viu gente Bom, queridos seres de luz, foi bom, maravilhoso ter todos vocês aqui nesta live, foi lindo. Socorro, minha flor, eu vou abrir agora os microfones, estão para a gente. Estou ouvindo aqui um sonzinho bom, gostoso, eu falando por dentro. <risos> Olha, socorro, vamos lá então. Vou deixar socorro aqui, se despedir do nosso povo lindo e maravilhoso da nossa, do nosso aqui canal. Socorrinho. Leide, eu vou encerrar hoje dizendo que você, eu, Aline, Silvânia, nós, as quatro terapeutas, nós sim estamos sendo tudo que nós nascemos para ser. Nós somos muito, muito felizes com esse trabalho. Você é puro amor. A Line é pura, pura, assim, mimo, lindeza. A Silvânia, essa inteligência, essa máquina, ela é magnífica. Eu, com esse meu jeitinho, assim, a mais bonita do grupo, linda. <risos> linda. Porque Opa. o quê? É a gratidão, eu me acho, eu me, eu me adoro. Eu tenho, eu tenho essa, essa coisa dentro de mim. Eu sou muito amada, eu me amo, então, o que é que eu passo... Eu passo tudo isso para o grupo, eu passo essa energia de mim. Né? Então, as quatro, Gleide, Aline, Silvanias e eu, nós estamos sim sendo tudo que nós nascemos para ser. Gratidão infinita por esse momento, tá? Um beijo e sintam-se, sintam-se, permitam-se participar e, e, e, e, e ser essa nova pessoa, Olhe para mim, olhe para a Silvânia, olhe para a Aline e a Gleide. Nós somos, nós somos, a nossa vida tem algumas, algum mal-estar, mas a gente, o que ela traz para a gente é diferente com o Cura Quântica, com todo esse processo que a gente está passando. É outro olhar para você ver a sua vida e acessar a sua nova versão. Um beijo! Olha que lindo, tu viu? É, socorro, socorro, sinto que você tem o um coração lindo. Coisa linda, Rochelane. Gratidão, viu, minha flor? Agora vamos trazer aqui, então, a nossa querida Aline para dar tchau para o nosso povinho maravilhoso aqui que nos prestigia com a luz de cada um. Eu agradeço a presença de cada um aqui que esteve conosco. Agradeço o Espaço Gleide, Agradeço o Socorrinho, agradeço a Silvânia, agradeço a Pamela. Hoje foi a Pamela trazendo o depoimento dela aqui. Mês que vem pode ser você. É, <risos> e a gente vai amar. <risos> então a gente se sentiu no coração, sentiu aí esse quentinho. Olha só, é um chamado tudo acontece por ressonância. Aproveita essa, essa oportunidade do universo e vem com a gente. Gente, a Aline, a Aline disse perfeito aqui Hoje foi a Pamela que trouxe esse maravilhoso depoimento Amanhã pode ser você Olha que lindo Ai, caramba Eu, Com certeza <risos> Gratidão, Aline Vou trazer a Silvânia para dar tchau para o nosso povo maravilhoso Silvânia, fica à vontade, minha flor Eu estou, quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco e que ainda estarão conosco posteriormente. Gratidão por se permitirem. Então, que o convite foi feito e que nas próximas lives você possa estar aqui. Participando, partilhando as suas curas. Sabe por quê? Porque este trabalho é magnânimo, é maravilhoso. Porque quando você se cura, quando você permite que a cura aconteça em você, milhares de pessoas à sua volta também se cura. Porque a sua cura é a minha cura. E a cura de, de no, a nossa cura ajuda na cura do planeta inteiro. Isso é magnífico, é maravilhoso. Quando nós temos essa consciência, nós não ficamos, não queremos ficar doente. Porque ao, ao adquirirmos, conseguirmos a nossa cura, é uma bênção. Porque nós não vamos dar trabalho para o outro. Isso é maravilhoso. Quando a gente tem essa percepção... Não dá trabalho para ninguém, eu preciso estar bem, eu preciso ter uma vida digna, maravilhosa, feliz e próspera. Isso é sabedoria, então venha estar conosco e seja muito bem-vindo. Beijos quânticos, Gleite, gratidão pelo convite, Aline, socorro... Pessoas maravilhosas que tenho o prazer de trabalhar juntas com todas vocês. Pamela, gratidão e a todas as pessoas presentes nessa live. Meu muito obrigada. Gratidão, Silvânia, gratidão, Socorro, Aline. Nós é que agradecemos. Deixa eu só deixar aqui, porque a querida, querida, querida Pamela, deixou pra gente aqui um recadinho. Eu achei, olha só. Ela escreveu, não, gratidão por me terem recebido tão bem, por me receberem tão bem. Eu amo vocês, nós também te amamos, minha flor, gratidão. A Graça Jung, eu também te amo, minha flor, sinta todo o meu carinho, tá? Receba toda essa energia, todo esse acolhimento, né? E mais uma vez, se você sentir no seu coração, entre em contato com a gente, tá tudo certo, né? A gente vai estar aqui te esperando de braços abertos para você dar esse salto quântico também na sua vida, tá bem? Sentir essa transformação fluindo dentro de você, tá bom? Um grande beijo no coração de todos. Quem não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreva, deixa o seu like, seu comentário. Compartilha, que, porque poderá ajudar outras pessoas, tá bem? Afinal de contas, essa causa não é só minha e nem, nem somente de uma das meninas que estão aqui, não. É de todos. É minha, é sua de casa, né? É de todos que tenha consciência de que só o amor liberta, de que nós somos seres quânticos, né? Que somos luz. E a luz precisa voltar para a luz. Então, permita-se. Grande beijo no coração. Olha, como eu sempre digo.